Meu nome é Melissa Laranja e este é mais um chá de Melissa. Hoje eu entrevisto pessoas que encontraram um amor. E infelizmente também encontraram drag no meio do caminho. Duas pessoas que se montam há muito tempo. Mentira, três anos que nem eu. A gente começou basicamente juntas e ninguém melhorou nada desde então. Com vocês, Maybe Love e Linda Mistakes. <risos> Hoje eu só queria dizer que o nosso chá é um chá de, de zimbro. Chama gin. <risos> chama gin, chá de gin. Mara, É zimbro, a fruta? Eu descobri que a fruta do gin é zimbro. Olha, arrasou isso. Eu sou É um negócio eu... horroroso. Não olha não, senão você não bebe. <risos> <risos> é horroroso. É um negócio… Parece um, um testículo de velho. Vamos lá. É, eu gosto de começar perguntando por que o nome de drag e então. qual o problema mental de vocês pra fazer ah, drag? eu nem treinei isso. Eu sabia que ia se perguntar isso. Então, por que Linda Mistakes, por que Maybe Love e por que drag? Qual, qual a doença que vocês têm? Não, o nome é fácil de responder. Os nomes, os nomes vieram de uma mesa de bar. É, a gente bem, tava mas... conversando, tava no Bar centro. do Peixe, no centro. Lá, comendo uma sardinha, tomando uma cerveja. E aí, a gente tinha feito o drag pela primeira vez. E a gente fez em São Paulo, no show da Manila. É a primeira vez, pode Chimó. aparecer uma foto. No Se c... quiser, eu te mando uma foto no Cine joia. Aqui, ó. Pá! No Cine Joia, arrasamos, né. Eu tava... Ela tava muito chateada. Eu tava muito muito chateada. E eu tava me achando linda, o melhor é isso. A gente não tinha nome de drag, aí eu fiz um e, e não tinha co... referencial, né. Porque também todo mundo não. começa, ah, tu maravilhosa. Não, eu não, vou não, não Nossa, não tava. Aí a gente pegou dois codinomes de personagens do, de seriado. A minha foi a Karen Walker, do Willem Grace. Que eu fiz a Anastasia Bivenhausen, que é o codinome da, da <risos> Karen Walker. E ela fez o codinome da Phoebe Buffet, do Friends, que é, é Regina Fala... Regina falando, E eu ficava treinando se alguém perguntasse pra mim. Qual o seu nome, meu? Regina Flores. Aí eu não, é Regina, <risos> não é, Re... é, a... é Regina. Não sabia falar o próprio é, nome. E ela não sabia falar o próprio nome. Foi é, mas assim, é. por isso que ela mudou, né? Porque, isso. Assim... Isso. Aí depois a gente teve um papo de bar, né? E aí isso. a gente viu que ela era mais raivosa, é, eu lembrei é. da Courtney Love, né? Pra poder nomear mais é, ela, é. né? E aí, o que com um Love, né? Como é raiva, né? Maybe é, Love. Perfeita. Por isso que o tá? tipo, talvez, amor. Talvez. Muito mas mais ela irritação sempre ama, na verdade. <risos> e fazer drag a gente não vai nunca descobrir, né? A gente não sabe o que a gente faz. Por, por que, que a gente faz? Você eu sabe por que você faz drag? Eu sei, mas por eu sério? só falo isso na frente meus advogados. <risos> A entrevistada não sou <risos> eu. Qual o problema mental de vocês? Nenhum. Vocês acham que vocês são 100%? A gente tem todos os problemas mentais para poder estar tá fazendo isso, mas agora eu... por quê? É não sei. Frio, né? Um então, pouco de alcoolismo. Então, se você for talvez. psicólogo, deixa aqui nos comentários o seu contato para ver se elas têm essa, né, essa jornada de auto-descobrimento. Eu não sou expliquei a Linda Mistakes. É, a Linda Mistakes, ali na Mistakes né? por quê? não é <risos> porque... Perfeição, né, filha. Mas, né, eu sou muito cagadinha, né. Na verdade, a, a, a Maybe Love me ajuda na maquiagem, né. E eu sou muito… Não, ela… ela, ela, ela... A Alina Mistakes… Deixa ela explicar. Alina a, little, Não, a, a, a, mi a Mistakes… Uh -huh. ela, ela é capaz de tropeçar numa pena. Ela é capaz de cair de uma janela porque foi… Sei lá, porque ela foi se maquiar no espelho, ela só no espelho. Eu sou capaz de me cortar pegando um ursinho de pelúcia. É, um ursinho de pelúcia não ela vai se, se cortar em real não, não, não, não real, mas eu já, tipo, eu já fui no mercado pegar. pegar um engradado um de long neck. No papelão. E eu, me cortei no papelão. No papelão, assim. mas você cortou feio. Aí né? começou a sangrar no extra, assim, né? E eu procurando onde é que vou aqui no extra, né? Aquele assunto <risos> fedendo e eu lá com ele. Aquela porra sangrando. Eu só queria ir pra uma festinha tomar um long neck de boas, mas. E você foi pro hospital tomar um estetar. É, assim. Acontece, <risos> acontecem mistakes na minha vida. Assim, né? a é muito, é muito. E só tem. Naturalmente. também, não? Não, né? Geminiana. Ai, coitado. E chorona com acidente de câncer. Pô, então teu problema é, é, é azar mesmo. É. E a gente tem isso de drag, assim, de. Sempre que a gente fazia piranha de carnaval. É, antes de pensar o que era drag, a gente já. Fazia antes de pensar isso. que era drag, de ver o primeiro episódio de RuPaul na vida, a gente fazia piranha de carnaval na rua. Ela era Monique, eu era Natalinda. Já era a Natalinda. Já, ah, já era linda, né? Eu já era linda, porque eu fazia. Eu fazia uma, uma personagem que era minha amiga, minha, minha melhor amiga Natalie Fraga. Nathalie Fraga. Não sei Beijo, se você vai eu ter eu Beijo, Natalie. E eu fazia a linda né, porque ela era toda caótica, né. Então a gente tinha que ser um pouquinho caótica no carnaval. E eu fazia o um um Carnaval é que... Super Hordeiro, a gente fica, faz retiro, amém. <risos> é, hoje em dia eu não saio mais do carnaval porque eu não tem necessidade, já que eu o ano todo pra que sair do carnaval. Não, só sai no carnaval desmontada Então você eu só, é, montada, então é, só beijo é... na boca no período de carnaval. A é, só se montava <risos> em carnaval e Halloween, aí acabou… Agora não. agora é drag, faz okay. todo o Agora eu só é quando contrata. contrata. Quer dizer, agora quando chega o carnaval, foda-se. Conta. Ah, vocês têm um canal, no qual uhum. eu fiz participação, vou botar depois o link, é meio flopado, né? Qual canal não é flopado? Qual não, canal, não é... canal não é flopado? Qual canal das pessoas neste ambiente é, não é flopado? Eu acho que a gente tem que evoluir. <risos> Flopar é uma coisa que é muito real pra gente. Você vai falar flopado? Ah, não, o YouTube... Não, o YouTube. É assim, só um canal. Não fazer o que esse YouTube, Facebook, Instagram. Não a nossa carteira. É. Fodem com a ah, gente, né? Filha. Mas enfim, vocês tentaram várias coisas antes do TBT Police. Vocês, inclusive, têm aquele maravilhoso tutorial de vestido plástico, Ainda tá certo. Ah. É é ah, gente! É o nosso hit, meu É maravilhoso! É maravilhoso. É 40 é. mil? 44 Quatro, eu acho, mil visualizações. Eu não visualizações. Tenho 44 mil visualizações, acho que no meu canal entendo. Mentira, tem, mas… Não, se juntar, você vai ter teclar bem, claro. mas… Mas o, nesse vídeo foi muito isso, assim. Mas a, a gente fez várias coisas… De... E é muito bom que são elas no começo da vida drag. É, Até tá mais divertido eu. ainda, assim. É, a gente começou com uma, uma equipe, né, que… Ah, vamos, vamos, fazer, vamos fazer um canal, a... né? quer fazer um canal com vocês. E Aquela gente... ideia de ganhar dinheiro conhece, vale. ela é famosa, não, né? gente, é não difícil. façam isso. Não, se for para fazer já para ganhar dinheiro, então você contrata uma super agência. Paga uma fortuna e vai fazer. Agora se você ganhar dinheiro, casa, vai vender brigadeiro de é... maconha na São Salvador. Isso é ganhar dinheiro, <risos> Certíssimo, isso, cara. Porque é pode dica. ter a crise econômica que tiver. Mas os hipsters sempre vão ter uns um dinheirinho pra comer um doce diferencial. É, menino. Um doce um de… Um <risos> doce batizado. Mais... <risos> tá, tipo, fazer canal no YouTube não dá rendimento. Não. Não mas não... é divertido, porque a gente faz direto essa porra, né? Que doença mental. Não, na verdade, que... eu quero parar. mas eu eu já prometi tanta coisa, eu tô com as quatro entrevistas. Eu, eu já prometi, eu não posso parar. As pessoas vão falar: Me entrevista! Me entrevista. Quem se importa com essas bichas? Ninguém, mas eu tenho, que eu prometi, eu sou uma mulher de palavra. Tem é, aí duas e mentiras mulher de palavra. É, são duas mentiras. <risos> Um brinde aqui. Um Sim, brinde, um brinde as duas duas um ah, um brinde, brinde, brinde. Então, mas aí como é que surgiu a ideia de fazer o, o TBT Police? Então, o TBT Police, ele, ele, a gente estava fazendo uma brincadeira de TBT aleatória. Aí um dia, a gente começou tipo, ah, surgiu o RuPaul All Stars. Vamos fazer logo esse All Stars? Vamos. Aí um dia, no grupo nosso, lá, de drags cariocas... Gente, a gente tem um grupo de drags cariocas. É, Temos, é <risos> somos muito provincianos. Somos muito provincianos e a gente tem um grupo de drags cariocas. No gente... WhatsApp. Engole what's essa, up? meu bem. Se você não estiver lá, engole então... essa. Se você não tiver lá, chupa Se você, uma, você tiver lá, agradece. Porque, olha... Agradeço. é o inferno. Tanta foto que vai parar no meu celular. Depois eu vou olhar pra pagar, pra poder gravar vídeo. Eu falo, gente, quem é essa pessoa? Por que tem essa piroca? Por isso que as tensas sai. <risos> mas aí um dia... Na, numa num, Sei lá, acho que, foi, acho que eu compartilhei um vídeo, ou foi do nada. A Chloe, ela também comentou assim, ah, a, Chloe é, a Chloe Van Damme. A Chloe Van Damme. Maravilha! Paula da Chloe Van Damme! Ela fez um comentário. Ah, eu queria vocês, ver vocês fazerem um TBT da Queens. E a gente… A gente tava de férias. A gente… Opa! Ela tem dá razão. Por que, que a gente não faz isso? Nossa, Queens, ou, ou as nossas drags, na verdade, né? Tá muito mais fácil, né? Muito mais fácil de poder brincar, né? de poder de, tem mais intimidade, é mais próximo. E a pessoa e pode, pode falar de lá pode É, é exato. E, e tem sido muito… De verdade! De verdade. Lindo. Tem uma emoção, né? Até agora, zero processos. Adorei. <risos> A carne não tem dinheiro nem pagar advogado, ah, né? Que drag queen, realmente, tudo fodido. Mas é isso. Então é mais uma vez o que? Queens atravessando o meu canal. Exatamente. É verdade, né? Não é? é. Não, basicamente, eu só continuo fazendo canal porque tem Queens e concurso. Porque né? tem Queens. Graças a Deus. Eu paro de fazer canal. Como é essa vida de casal drag? Então. É muito é muito mais caro, né? Acaba sendo duas vezes mais caro, porque a gente não compra uma peruca, a gente compra duas. E às vezes tem mania de comprar tipo duas parecidas pra fazer casal. É, pra fazer casal. Ele gosta mais dessa mania de casal, eu não gosto tanto, não. Você mas... vê que ele fez cara de ai fazer casal, mas ele que gosta, né? Hum? É. Ele a bicha fez cara de. Ai! <risos> Não, casal, mas, verdade, mas é ela que escolhe as pilulas Porque, na verdade, eu tava me, me antecipando e já reclamando por ela, porque ela implica com isso. Eu acho o máximo fazer isso. Gente, não é porque tem as gingeries maravilhosas que a gente não pode ser a. Como é que fala? As, as Buller Brothers, né? Não, é, as... é, tem essas. Tem aquelas também, as. As Vilbergs. Uh, Vilbergs é. também, que é um casal também que faz. É, que que super maravilhosos, maravilhosos, é. é. E não é só porque tem essas. Poderosa que a gente não pode fazer nossa, nossa versão, né? Nossa versão pobre. Nossa até, versão. Até curta. Até, faz... <risos> vocês são maravilhosos. Nós somos mais ou simples. Ou simples para. A gente é diferente. A gente é diferenciada. É vocês são articuladas. <risos> a gente é zona é norte. Zene! <risos> e assim, eu gosto de fazer dupla, mas eu gosto mais de fazer dupla em performance. Assim. Quando a gente vai em festa, só dar close por aí, dá uma, uhum. fazer uma aparição, eu gosto mais de. De ter uma persona, a persona mais linda, Mistakes. Que eu acho que a minha é mais anos 80, mais assim… Mais, é, é. mais eles, né? E ela é mais jogadora. Não, não, não. Ela é mais Nights, eu acho. É, <risos> eu adoraria fazer uma coisa mais… É mais, mais Junkie, assim, né? É. É. é a Junkie a dona de casa desesperada. Uhum. Exato, negócio, é gente. Olha, ah. proprietária de vários apartamentos, não sabe? <risos> e por que elas são um casal drag? Elas ganharam a reforma. Exatamente. Não, Ai, mas a gente não ganhou sozinho, Ian Schirr. Palmas pro Ian Schirr! A gente teve uma visita, viado. Você tem que vir aqui, viado. É verdade. Tem que fazer que um vídeo com, eles. com eles. ela. Nossa, olha só, que vai falar mal de todo mundo. <risos> Mentira, então vai ser o vídeo mais longo, maravilhoso. Vamos, ser, vamos porra. então, combinado. Então vamos fazer. E a, a Yoshi, ela encontrou as arquitetas. Gente, eu não sei nem se eu podia contar isso. Mas as arquitetas estavam bêbadas. Gente, vocês acham que elas vão ver esse vídeo, viado? Mas se vê, <risos> se vê... Se vê, foda-se, tava tá vendo oh, mesmo. Não é? Agora já pagaram. E já, já, já fizeram gente. a reforma. É. Hum. Vai tirar o quê? Tirar esses pegos? Daqui, essa parede, já tirei, já botei esse cromo todo aqui, foda-se. Enfim… <risos> a... Elas estavam bêbadas, não estamos <risos> Aí ela Não há nada de errado bêbada. com isso, nós também estamos… Também Quem estamos? não tá bêbada na vida? Lógico, né. Aí elas Paradas. estavam lá e encontraram com ela. E ela queria um casal drag que fosse drag, pra indicar. ela indicou a gente, enfim, foi isso. Elas tinham perdido um casal e drag no cara. programa é. delas. Elas estavam frustradas. Como assim, perdido? Ai, botei aqui… Júlio, milho, ervilha. <risos> e a um salsicha de Viena, Sim, eu perdi. <risos> o casal, ele não tinha uma agenda pra gravar. Porque, tipo, demanda dia de semana, eu tive que voltar a trabalho… Eu amo isso. Olha, se vai uma reforma… não tem tempo pra pagar reforma. Mas Como eu tive que, que voltar trabalho e… e os o chefe fizeram o cara feio pra mim, eu falei… De a volta. minha chefe achou maravilhosa, falou assim… Vai, vai, viado! Mesmo que você trabalha? Eu trabalho. Ah, tá. Eu sou gente normal, tá? Eu tô desempregada agora, Eu tenho tá? um CPF jobs. e trabalho com CNPJ. Hum. Não sou essa coisa toda, essa bagunça que você tá vendo aqui, não. <risos> tá? Eu tô desempregada gente. É uma das jobs. Uma empresa privada. Seríssimo. Você é formado em quê, bicho? Fa faz seu nome. <risos> Quem ela? é ela? ela tá desempregando. Ah, tá. É ah é verdade. Quem quiser é contratar ele pra Miss Tens. Eu sou formada em administração, tá no bem. Mas eu tenho experiência com vendas… É verdade. Serviços… Ela, ela então, se assim, vende bem. Ela vende o corpo da Amêbia há 10 anos, tá e aí. E eu. eu compro. Eu <risos> é verdade, eu sou comprador, na é verdade. Ela é compradora, eu era vendedora, ela, era compradora. ela é compradora. eu quero que verdade, de verdade. Somos assim. Calma, Por isso cara. que a gente se dá bem. Eu compro e ela vende. Ela vende, se... ela vende, eu compro. E aí, reformaram. cara tá, como é que foi isso? Então, aí reformaram, e fizeram todo aquele… Gente, foi bem legal, assim, né. A produção desses programas é bem legal. O tratamento é muito bacana. Foram... E a gente conseguiu colocar a nossa drag também, né. Ela uhum. apareceu no finalzinho, mas, é, mas apareceu. Mas apareceu, e foi citada durante muito tempo. A gente sim, citava sim, a nossa sim, drag sim. durante o programa. Eles fizeram as quadrinhos falo. pra gente. É, quadrinhos, quadrinho, quadrinho, enfim… Gente, e foi muito legal por, pelo Tato Família também, né. Porque ah, é, a minha mãe, mãe participou, participou e ela foi super bem tratada. A minha sobrinha participou. E essa minha melhor amiga, a ela tava lá também. É. Participando como juradas. E ai, foi, foi, foi, foi lindo, assim, sabe? Porque foi uma época que a gente tava sofrendo a perda do meu pai. É verdade. E a minha mãe tava super down. E assim, veio o programa. E aí eu fui, falei, você vai ser a jurada, você vai aparecer na TV, você vai aparecer no GNT. Dona de Janeiro, você vai aparecer no GNT. Ela, e ela, como é que eu vou e tal. Aí ela foi super bem tratada, os caras falavam pra ela que ela, ela ia pra próxima novela da Globo. Então ela como né, vou conhecer o Silvio Santos, que eu vou, diante pro SBT, fazer uma versão da Marimar sei lá. hein ah, mas... <risos> Vocês, se vocês tiverem algum link aqui, depois vocês podem ver o programa. E vão ver a fofura é. que é a dona de janeira, minha mãe. Que acolheu também a Maybe Love nessa relação É, Reforma de Meusais <risos> é o nome do programa. Se importar pra alguém, é isso aí. Procura é. aí. Arrasaram. <risos> é, as duas participaram do Rival Rebolado, também. Nossa, é verdade, né? A gente agora… Agora todo mundo aqui é draga de concurso. Vocês né? eram na né? mesma temporada, né? A gente na seja, mesma temporada. Mas né? eu não passei. Não, mas. <risos> mas eu perdi, no caso. Eu também, minha filha, ó. É. Terceiro lugar, ó. Maravilhosa! Tá. Você e é uma trave A barbaro. Tem que, lugar. que fazer um quiz um concurso dos terceiros lugares. Sim. Mas eu sou. Eu sou a Raven dos concursos, eu sempre fico em segundo. Você ficou. No... Você fez quiz também ou não? Não, eu não, não. não tenho estrutura. Mas não tem estrutura emocional, principalmente. <risos> mas eu fiz o drag sim. É. Eu. Fiz é, Mó orgulho perder pra Irina, gente. Nossa, ah, Nossa. Mas a Irina perdeu pra, pra Yanchi também. Ah, Yanchi perdeu pra, pra Irina. Yanchi, olha isso. Yanchi perdeu pra, pra Irina e não me arrependo, foi ótimo. É. Foi, tipo, cada vez que eu vejo a Irina apresentando, eu falo, ah, gente, perdi pra essa bicha. Aí eu vou pedir é, um pau é pra, é. pra Irina também. Pau pra Irina, maravilhosa, Nossa, né? Incrível. É, eu, eu tenho também. calcinhas mais velhas do que a Irina. <risos> E ela é maravilhosa. Oh. <risos> o meu peço. <peixe>. Mais <risos> do dela. O estofado lá de casa. Então tá bom. Então tá, gente, olha, a gente vai terminar esse chá diferenciado aqui. Mas até acabou. Um chá de hibisco. bisco. Bisco. Uhum. É. Foi <risos> um prazer recebê la né, gente. Na casa de vocês. Foi <risos> um prazer te receber na sua casa. Muito obrigado, inclusive. Também amei, viado. É, amém, amém. não vamos desistir de fazer drag, não, que é difícil. Mas a gente… Não é isso Mas por que a gente tudo, continua? Né? Não dá pra entender. Não sei, isso é um mistério da a fé. A gente tá nessa busca. Eu acho que, que… De lá do céu, é o que Mara vira e, fa vira e fala. Vai se fuder, vai continuar essa merda. <risos> aí. Vai continuar essa merda aí. Começou, vai até o final. Agora vai né? até o final. E a gente continua. Foi um prazer. Pelas oh. do canal, e voltem sempre que quiserem Obrigado, pra fazer qualquer tragédia, pra falar de nerdice. Ah, vocês têm caralho. A, a gente não. Eu não me vejo como nerd como você. Eu sou só nerd com tipo coisas tipo chave, chapolim. O vóma falda. Tu é nerd, eu sou <risos> velha. No caso, o nome que a gente dá é velha. Eu, eu sou uma falda. Eu sou antiga eu sou de outra época, outra geração. Tá ah, quantos é. anos, mim? Eu maybe. 40. Mas olha. Com essa CUT de 63. Querido, isso aqui é Maybelline. <risos> isso aqui é Fenza. Então, era só isso que a gente tinha pra dizer. Se inscrevam nesse canal, se inscrevam no canal. Maybelline, Linda Mistakes. O canal nosso é Love Mistakes. Super fácil. Gente. Super fácil. Lá, vou deixar sei. aqui em algum lugar pra vocês gente. Ah, que tá Aí, dá seu jeito. Balança a cineta da Melissa, por favor. Nossa, por faz favor. Cena, faz que ninguém assim, balança a minha cineta. <risos> ah, vai ser bem gostoso, gente. Vai Agora, tá. Eu também me lembro mais como é a sensação. <risos> <risos> eu, eu tô acabou. com a boca <risos> adormecida <risos> do bico <umbigo> pra baixo já, <risos> gente. acabou o vídeo. Beijo. Beijo, gente. Olá, meu nome é Melissa Loran. Eu tô olhando pra lá e o negócio tá aqui. <risos> Já começou ótimo <risos> o vídeo. Olá, eu tô olhando porque eu tô me vendo ali, mas Sim. o negócio tá aqui. E eu tô olhando pra lá porque eu sou o quê? Louca, muito. porque tem que ter um espelho, né? Sim, não, né? isso, é retardada. É... Ah.